Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo, decidi gravar esse vídeo para me estar tá mostrando para vocês e indicando o melhor robô Mines e o melhor tá, esse robô ele é 100% gratuito, isso mesmo que você ouviu, 100% gratuito, você não vai precisar pagar nada para entrar na sala de sinais desse robô com sinais 24 horas tá, com 95% de assertividade, porém nesse vídeo eu tenho avisos e alertas muito importantes tá antes de eu passar o link aqui para você desse robô pra você entrar na sala de sinais e já fazer suas apostas eu tenho avisos e alertas importantes para você não acabar perdendo o seu dinheiro tá jogando o seu dinheiro fora e para as pessoas que é iniciante tá esse robô você só vai clicar já vai entrar pra sala de sinais vai copiar e colar ali suas apostas. Então, vou explicar para vocês como funciona. tá? Vou deixar tudo explicadinho nesse vídeo. Para quando você entrar lá, você não ter nenhuma dúvida. Então, fica até o final. Presta atenção em tudo que eu vou falar aqui. E eu também vou deixar a sala de sinais para vocês. Vou mostrar a sala de sinais aqui no vídeo. Para vocês verem como funciona a sala de sinais do Mines. Beleza? Bom, pessoal, já comprei... <coughs> Desculpa, tá? Já comprei alguns robôs do Mines, tá? Para mim estar tá fazendo minhas apostas. Alguns eu consegui ganhar outros eu já não consegui, acabei só perdendo. porém, eu descobri esse melhor robô do mines 100% gratuito, tá? você não vai precisar pagar nada para entrar nele, para entrar nele, né? simplesmente você vai clicar, e já vai direto para a sala de sinais, tá bom? testei esse robô, tô mais ou menos um mês testando ele, já estou tendo resultados, estou fazendo quase todo dia aí sacando 100 reais aí todos os dias nesse robô, porém uma coisa que eu já indico vocês que é um aviso, tenham um gerenciamento, tá? Não é só porque o robô ali ele manda sinais 24 horas, tem 95% de assertividade, que ele vai estar tá ali acertando toda hora. Esse 5% ali que ele não acerta, que ele vem red, pode vir ali tipo 10 sinais certos, vim um ou dois ali que você acaba aumentando a mão ali nas suas apostas, você pode acabar perdendo. Então, bateu sua meta, cria uma meta diária, tá? Gerenciamento bateu sua meta, já sai. Pessoal, vou deixar aqui, tá? Primeiro link da descrição. Você clica, vai direto para a sala de sinais. Para as pessoas iniciantes que não sabem como funciona, você vai clicar, você vai para a sala de sinais dentro do Telegram. O robô ele vai analisar o sinal e ele vai mandar o sinal ali, Vai estar tá um linkzinho azul embaixo, faça a sua primeira entrada Você clicou ali, você vai direto para a plataforma Você vai fazer suas entradas lá, né? vai colocar o valor lá que você quer E você vai fazer sua aposta, tá? Esse robô é bem simples, beleza? O aviso que eu já quero passar para vocês aqui também, que é muito importante o robô, como ele é gratuito, é para todas as pessoas né. Resolvi divulgar esse robô. Não sei por quanto tempo esse vídeo vai ficar no YouTube. Então, se vocês puderem até compartilhar esse vídeo, vai me ajudar muito. Esse robô, ele tem uma probabilidade e uma estratégia dentro de uma plataforma. Então, esse é o alerta que eu quero passar para vocês. Prestem muita atenção. Ele já tem, né? A estratégia dele criada dentro da plataforma e as probabilidades. Então, não adianta você entrar para esse robô grátis e acabar fazendo suas entradas em outra plataforma. Você vai acabar perdendo seu dinheiro. Algumas entradas pode até bater, mas muitas não vão bater. Depois, você vai culpar o robô. Falou que o robô não funciona, beleza? Eu já testei ele e eu sei que ele funciona. Aí, realmente, ele tem 95% de assertividade, beleza? É, dentro do robô, tá? dentro da sala de sinais, você vai ter um link ali para você fazer o seu cadastro na plataforma, você fazer o seu depósito ali no Pix, tá? É, você fez o seu depósito, já vai cair na hora, seu saque também. Você lucrou ali, seu lucro diário já faz o Pix também, já vai cair na hora na sua conta. Caso vocês tenham dúvida, embaixo do link aí do robô que eu deixei da sala de sinais, tem um linkzinho azul também escrito cadastro. Se você preferir fazer o seu cadastro primeiro e depois ir para a sala de sinais, também é uma boa, beleza? Vou deixar a sala de sinais aqui do Mines, tá? 100% aí, gratuito para vocês. É, eu, quando eu peguei esse robô, né? Quando me indicaram esse robô, não acreditei que ele era 100% gratuito e que ia ter essa assertividade, beleza? Pessoal... Foi um vídeo bem breve, espero que vocês tenham entendido. Caso tenham mais dúvidas, deixe um comentário aí abaixo que eu vou estar respondendo, beleza? E vou estar ajudando vocês. Espero ter ajudado. Valeu e até a próxima.